Vivemos hoje no Brasil uma das crises políticas mais agudas destes últimos anos. O fato de termos o um confronto entre os grupos milicianos coordenados pela ação de Queiroz, de Valsef e de outros normalmente relacionados com o Fábio Bolsonaro, com a família Bolsonaro, isso faz com que o Brasil esteja neste momento numa fase de absoluto descontrole sob o ponto de vista político. Nem os próprios militares que fazem parte do governo, a maior parte deles, que nem são mais da ativa, são militares que estão aposentados, que estão fora, mas que continuam querendo ocupar determinados espaços públicos que não deveria ser da sua responsabilidade porque não cabe às Forças Armadas essa responsabilidade. Ela tem outros papéis. E são papéis importantes, mais de cuidar da soberania nacional, de trabalhar para que a gente tenha condições de vida tranquila dentro do país. E deixar para o Supremo Tribunal Federal cuidar do assunto relacionado à preservação da Constituição. Constituição, a responsabilidade de cuidar da, da, da preservação da Constituição é exatamente do Supremo Tribunal Federal. Mas, muitas vezes, setores das Forças Armadas querem ocupar um espaço como se coubesse a eles ser os guardiões da Constituição. E ao invés de cuidarem para que haja, de fato, uma atitude de guardião da Constituição querem tomar para si a responsabilidade de interpretar e agir de acordo com seus interesses. Então, se nós temos uma situação com membros das Forças Armadas, que certamente não são aqueles que são diretamente vinculados à estrutura das Forças Armadas, porque essa, certamente esses profissionais certamente compreendem seus limites e a sua responsabilidade. Mas, além disso... Os confrontos provocados por uma presidência da República que não realiza efetivamente a sua função de cuidar e de executar, de trabalhar de maneira a fazer o papel executivo. Fica, na verdade, querendo legislar, querendo decidir, querendo agir e a partir de comportamento que desrespeita a característica do sistema presidencialista. Infelizmente, o fato do Queiroz ser essa figura exponencial e que acabou aparecendo essa semana e preso, foi preso, ele está preso, né? estava fugido. Dizem, não, não estava fugido porque não tinha ordem de prisão contra ele, mas ele estava escondido. E se estava escondido é porque não queria aparecer. De alguma maneira estava fugindo. E vão encontrá-lo exatamente num lugar inusitado, porque ninguém imaginava que o Queiroz não estivesse no Rio de Janeiro, em algum lugar próximo do Rio de Janeiro, vinculado às milícias. Mas ele acabou sendo encontrado em Atibaia, num sítio, numa casa que pertence ao advogado que estava defendendo os interesses da família Bolsonaro, entre os quais, e predominantemente, tudo que diz respeito ao senador Flávio Bolsonaro. Ora, isso tem outras repercussões, tem muitas consequências, porque, em verdade, o Queiroz, que é aquele responsável pela distribuição dos recursos e pela concentração e distribuição dos recursos, do que diz respeito às rachadinhas, nos gabinetes de deputados, de vereadores da Câmara eh, do Rio de Janeiro, e afetando a família Bolsonaro, esse senhor que... Eh, pagou despesas os filhos de Bolsonaro, da esposa do Bolsonaro. E agora, mais recentemente, aparece tendo pago inclusive em espécie a escola do filho de Flávio Bolsonaro. Então, essa realidade é uma realidade que coloca em xeque todo o processo administrativo e a política de garantias, de direitos e de princípios estabelecido pela norma que define quais são as funções daqueles que ocupam cargos públicos. Quem ocupa cargo público não pode usufruir de benefícios dessa ordem. E se estiver usufruindo desses benefícios, está fazendo de maneira irregular. E tem todas as consequências. Mas justamente à luz de todos esses embates, desses comportamentos inadequados que devem efetivamente levar a uma situação de descontrole da administração pública brasileira? Porque agora não tem mais justificativa para que não se avalie a questão do impedimento do presidente Bolsonaro. Sua família toda está envolvida. E ele, evidentemente, que também está envolvido. Então, não há por que a Câmara Federal, o Senado Federal, deixar de analisar claramente a necessidade do afastamento do presidente justamente nesse momento, em que nós estamos sem ministro da, da, da Educação, porque o ministro da Educação saiu do país protegido pelo governo federal e está correndo o risco de ser devolvido, extraditado nos Estados Unidos, porque entrou com como um passaporte de autoridade, de autoridade do governo brasileiro, e, no entanto, não é mais a autoridade do governo brasileiro. Não é mais o ministro. Esse senhor abandonou o Ministério da Educação no momento da maior gravidade. Da mesma maneira, estamos sem ministro da área da saúde. Porque o que temos lá é um tapa-buraco. São generais que não têm estrutura e não têm passado vinculado à área da saúde ocupando essas posições. Diversos. São dezenas. De pessoas provenientes do Exército Brasileiro ou das Forças Armadas Brasileiras, ocupando o lugar que deveria ser ocupado por técnicos especialistas no momento em que nós estamos vivendo essa pandemia. pandemia. A crise é grave. E uma crise grave desse tamanho pode levar a consequências terríveis. Imagine-se que hoje nós temos aproximadamente um milhão de pessoas confirmadas tendo contraído o coronavírus. Um milhão de pessoas. E com certeza isso está subnotificado. Porque se fizessem efetivamente todas as testagens que são necessárias para separar quem está contaminado e quem não está contaminado, o número certamente seria ainda muito maior. E proporcionalmente a isso, já temos 50 mil óbitos no Brasil, mais de 50 mil óbitos de cidadãos brasileiros, Afetados pela coronavírus e tendo ido à obra. Isso representa aproximadamente 5% daqueles que estão notificados como contaminados. É um número muito alto. É um número, é um número alarmante, proporcionalmente o que aconteceu, por exemplo, na Itália, na Espanha, na Rússia, na Alemanha e mesmo nos Estados Unidos. Isso tudo está fazendo com que o Brasil viva um momento de uh, muita seriedade, de muitas consequências nefastas que vão trazer sofrimento para a população brasileira em grande proporção. Em verdade, nós estamos num momento em que poderíamos estar no pico da contaminação. Se o procedimento não tivesse sido aquele adotado pelo presidente da República, de estimular as pessoas a se contaminarem à vontade, com todas as consequências disso. Nós poderíamos estar numa situação em que o pico teria sido atingido e nós estaríamos já numa situação de declínio. É possível que cheguemos a isso agora no mês de julho, mas há riscos, há riscos de que isso não se confirme e, consequentemente, que haja ainda um sofrimento maior por parte da população. Está na hora de nós, brasileiros, cada vez mais, tomando consciência da gravidade da situação que envolve o nosso país, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista social, porque a quantidade de gente que está sendo afetada e que está morrendo em função do coronavírus, predominantemente, é a população mais empobrecida. É a população que mora nos bairros de periferia, nos bolsões de pobreza. É a população que não tem água encanada e tratada para se higienizar. É a população que está sem dinheiro para fazer sua higiene adequada, para fazer sua alimentação mais adequada também e, consequentemente, ter preservação da sua saúde. Tudo isso precisa ser visto com muito cuidado. E não há possibilidade de nós contarmos com o governo federal para fazer essa esse tipo de atitude. Deveria caber aos governadores, aos governadores de Estado Deveria caber aos prefeitos municipais, chamar para si a responsabilidade, regionalizar essa discussão e construir um modelo de debate que permita agir de maneira integrada, integrada entre prefeitos, governadores, não contando com o governo federal, que deveria ter a função de ser o grande coordenador das atividades para enfrentamento da crise. Mas com crise política, com crise social, com crise provocada pelo, pela pandemia, não dá para nós contarmos com o governo federal tendo Bolsonaro à frente. É muito comum hoje ouvirmos dizer que não é mais possível Bolsonaro continuar na presidência da República. Que há necessidade de fazer uma revisão completa no que diz respeito ao seu governo. E por isso, ao Tribunal Superior Eleitoral, caberia a função, neste momento, de impugnar a chapa que foi vitoriosa no processo eleitoral, para que possamos ter os espaços necessários para a realização de novas eleições. O Brasil precisa de um novo governo e precisa que os brasileiros estejam unidos para construir esse modelo que há de ser melhor e, consequentemente, gerar bem-estar para todo o nosso futuro. Que todos os nossos companheiros, amigos, que nos acompanham nas nossas lives, compreendam a gravidade do momento e tenham em nós o compartilhar para que possamos construir esse novo modelo de administração no Brasil. Um abraço para todos os nossos companheiros e amigos.